Um dos assuntos que deixam a mãezinha, quando vai retornar ao trabalho, bastante preocupada é a questão dos cuidados com as mamas, o armazenamento do leite, como retirar esse leite e a administração. É muito importante que a mãe entenda como funciona a parte interna da mama. Aqui nós temos a mama... A mama, ela lembra um cacho de uva, tem várias bolinhas. Então, aqui, nessa parte amarela, são os alvéolos. O que são os alvéolos? As bolinhas. É onde o leite é produzido e armazenado. Para que o leite saia pelo bico, ele, é, ele passa por esses canudinhos aqui, que são os ductos. Então, tem os alvéolos, onde o leite fica armazenado, e os ductos, para que o leite, então, saia pelo bico. Nós temos dois hormônios responsáveis pela amamentação. A prolactina que produz e a ocitocina que ejeta.